Você já pediu sua mala de roupas hoje? Ainda não? Está esperando o quê? Conheça a Line CWB Delivery. Uma nova forma de adquirir seu look ideal. Receba no conforto de sua casa. Uma mala com looks selecionados de acordo com seu gosto e estilo. Experimente, escolha e decida o que mais gostou. E o que não gostei, não tem problema. Devolva sem nenhum compromisso de compra e pague somente pelos itens que gostar. Nunca mais erre na compra. Aproveite o nosso atendimento simplificado pelo WhatsApp. Fácil, não é? Então bora pedir sua mala Line CWB Delivery?